Olá, turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Yasmin Evelyn e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje vamos falar de sistema de numeração decimal e centena. Vamos ver centenas exatas, números até 500 e vamos ver também o nosso sistema monetário. Vamos lá! Bom, vocês já devem conhecer o material dourado, que é esse material aqui, Feito pela, por uma médica, onde a gente, de forma prática, é muito mais fácil aprender as continhas de adição, divisão, subtração, multiplicação. Então é muito legal se vocês tiverem aí em casa, tá bom? Vamos relembrar aqui o sistema de numeração decimal. A gente já viu que 10 unidades, ou seja, ó, 10 cubinhos desse, forma uma dezena. Então, uma dezena é igual a 10 unidades que forma essa coluna aqui, essa barrinha. Então, vamos ver ali a representação do número 35. Se eu sei que ali 30 são três dezenas, então eu tenho três barrinhas, não é? Porque cada barrinha tem 10 unidades e representa cada uma uma dezena. Então, se eu tenho no número 35, eu tenho três dezenas e cinco unidades, que forma. 35. Então, eu tenho 3 barrinhas mais 5 cubinhas, 35. E veja como surgiu ali a centena. Se 10 unidades de cubinhas formam uma barrinha que é uma dezena, então, 10 dezenas, que são 10 barrinhas, formam uma centena. Porque 10 vezes 10 eu tenho ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 dezenas, forma uma centena e no material dourado forma aquela placa ali, e uma centena são 100 unidades. Já lembrou aí? Então vamos ver. Então temos aqui uma plaquinha, essa plaquinha representa quanto? Uma centena. E temos uma barrinha que representa uma dezena. Temos um cubinho que representa uma unidade. Então, temos o que aí? Uma centena, uma dezena e uma unidade. Como é que a gente lê isso aí? Cento e onze. Porque eu tenho uma centena, uma dezena e unidade. Cento e onze. Uma dezena com unidade não forma onze? Então, cento e onze. Certinho aí? Já aqui eu tenho uma plaquinha de uma centena, uma barrinha de uma dezena e temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco Unidades, Então, ali, ó, uma centena, uma dezena e cinco unidades. Como é que eu leio isso aqui? 115, porque eu tenho aqui ó, 10 mais 5, 15. Com 100, 115, ok? Outro exemplo. Tem uma centena, um, dois, três dezenas e um, dois, três, quatro unidades. Uma centena, três dezenas, quatro unidades. Como é que eu leio? 134. E esse daqui, bom, parece grande, né? Mas também é simples. Veja, uma centena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dezenas. E quantas unidades? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito unidades. Veja que eu só posso formar uma barrinha quando eu completo dez unidades. A só tem oito. Então eu leio cento e 8. Tudo certinho aí? Entendeu, né? Vamos agora fazer uma atividade para ver se vocês entenderam bem. Temos aqui ó, o material dourado, as plaquinhas, as barrinhas, os cubinhos. Então, vocês vão olhar quantas plaquinhas, quantos cubinhos, quantas barrinhas e completar aí. Quantas centenas, dezenas, unidade, como se lê e aqui em números, tá? Então, façam aí, pausem o vídeo, façam com calma e muita atenção e a gente volta para conferir, tá bom? E aí, vocês já fizeram? Vamos conferir? Tá. Então, temos aqui 100, porque uma centena, 20, porque são duas dezenas e quatro unidades. Então, uma centena, duas dezenas e quatro unidades. Como é que se lê? 124, certinho aí? E aqui temos 100, que é de uma centena, e 30, porque são três dezenas. Então, uma centena, três dezenas, nenhuma unidade, zero. Como se lê isso? 130. E aqui temos uma centena, que é 100, quatro dezenas, que é 40, e uma unidade. Uma centena, quatro dezenas, uma unidade. Como é que a gente lê isso aí? 141. Acertaram aí? Acho que sim, hein? Centenas exatas. Quando a gente pega sempre de 100 em 100, nós temos centenas exatas. Por quê? Não tem nenhum número quebradinho, um 5, um 3. É sempre ó, terminado em 0, 0. Então, aqui, ó, uma placa 100 unidades, que é uma centena. Duas plaquinhas, duas centenas, ou seja, 200 unidades. E aqui três plaquinhas, três centenas, que são 300 unidades, então eu tenho 100, 200 e 300, certinho aí? E assim sucessivamente, 400, 500, é só aumentando mais uma plaquinha, que a gente tem mais uma centena. Números até 500, aqui as centenas já não são exatas, veja que não termina em zero. zero. Temos outros números ali depois da centena. Temos outras dezenas e, unidade. Temos dezenas e unidades. Então, aqui, por exemplo, temos três centenas e três dezenas. Então, eu tenho 330. Aqui são apenas exemplos, mas existem outros números também, até chegar a 500. Que 500 já é uma centena exata. Então, aqui, ó. Temos quatro centenas, duas dezenas e 8 unidades. 428. Aqui, 4 centenas, 8 dezenas e 9 unidades, que forma 489, certo? Então vamos fazer uma atividade para ver se vocês compreenderam bem. Ligue aí essas duas colunas e escreva ali ao lado. E a gente já volta para conferir, certinho? Vamos ver como ficou? Então, uma centena é 100. Escreve como ali, ó, 100? 1, 0, 0. Duas centenas representa quanto? 200. Ali temos 200. Três centenas representa quanto? 300. Temos ali 3, 0, 0. 300. Quatro centenas, 400. Como fica ali? Então, cinco centenas, 500. Que fica daquela forma. Certinho aí? Acertaram, hein? Vamos ver agora um pouquinho do nosso sistema monetário. Quando estamos falando de sistema monetário, estamos falando de dinheiro. O dinheiro do nosso país. Cada país tem o seu sistema monetário. As nossas moedas, o nosso dinheiro aqui, não é igual dos outros países. Apesar de que alguns países têm a moeda igual, mas o nosso não. O real é o dinheiro que nós utilizamos aqui no Brasil. A gente fala lá, mamãe, me dá um real para comprar um doce, não é? Então, é o real que a gente utiliza aqui, é o nome do nosso dinheiro. O dinheiro ele pode ser feito de papel, que são chamados de cédulas, e também de metal, que chamamos de moedas. Vocês devem ganhar muitas moedinhas dos seus pais, não é? Das pessoas. O real é representado por esse símbolo aqui, ó, R, cifrão. Aquela letrinha ali, o S cortadinho, chama cifrão. E quando nós estamos falando de real, que é a nossa moeda o nosso dinheiro, tem que ter o, aquele R na frente, o R maiúsculo, tá bom? Então aqui, esse é o nosso dinheiro que circula aqui, que a gente usa para comprar produtos, para comprar doce, para comprar coisas que a gente precisa, comprar roupa, vender. Quando a gente vende alguma coisa, alguém paga pra gente com esse dinheiro. Essas aqui são o que chamamos de cédulas, porque é feita de papel. E essas aqui são as moedas, que é feita de metal. Então, temos, ó, cédula de 100 reais, de 10 reais, 50 reais, 5 reais, 20 reais e 2 reais. As moedas nós temos de 1 real, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo que quase não circula. Mas a gente pode ver por aí. Então, como vocês já sabem fazer continhas, de somar, de subtrair, de multiplicar, de dividir, da mesma forma vocês vão trabalhar com o dinheiro. Então, se eu tenho dois reais e eu vou comprar um doce de um real, quanto, com quanto, quanto eu fico? O quanto sobra? Se eu tenho dois, vou gastar um, eu fico com um. Entenderam? A gente trabalha com dinheiro da mesma forma que a gente trabalha com outras continhas. Conclusão. Hoje nós vimos o sistema de numeração decimal com a centena. Vimos lá com o material dourado que uma centena são 100 unidades ou 10 dezenas. Vimos que 10 unidades formam uma dezena. Vimos as centenas exatas por como é esse negócio de centenas exatas. Quando temos de 100 em 100, temos sempre centenas exatas, 100, 200, 300, 400, 500 e assim por diante. Vimos os números até 500, vimos que não existem só as centenas exatas, mas tem as centenas com dezenas e unidades. E vimos o sistema monetário, que é o que? O nosso dinheiro. Aqui no Brasil nós utilizamos o dinheiro, a moeda chamada real, que tem as cédulas, que é de papel, e as moedas que são feitas de metal. Nossa aulinha foi baseada nesse livro aí, eu gosto mais, da editora Toribeto. Espero que vocês tenham aprendido e continuem praticando bastante aí em casa, tá bom? Tchau, tchau!